Rapaziada, missão quente, tem uma missão altamente profissional e o Caverninha já vai rumo a ela, 3.100 e tal quilômetros, é mesmo. antes de mais nada o Caverninha vai tentar cortar o um caminho pegando o helicóptero grego aqui hein, é demais. vai demorar um pouquinho mas vai chegar lá, papo, beleza rapaziada, já pegamos o helicóptero grego aqui, eu mais a parceira do Caverninha, cadê a parcerita, não tô lembrado não, pois é, a parceira saiu fora hein, tá aqui tio tá aqui tá aqui ó sobe vem Jesus vem Será que ela sobe aqui tio sim vai fundo o okay, que subiu é nós agora vamo lá. Oh, vamos lá Ô, carverne vamos para cima agora é nós acelera Jesus pois ela, simplesmente vai ser bem mais rápido chegar à missão agora o tem uns tiros aqui ó só para esses lock ficar ligado no carverne ó ó ó ó meu Deus ele já cai hein, seus lock Rapaziada, 1.600 km, Vapo. Rapaziada, estamos chegando à localidade da missão e o que que acontece? O já vai preparar o seu helicóptero grego para o pouso. E já pode metralhar tudo também, De, Ó, Eu chega lá metralhando VAP, já mata todos os caras, já termina a missão daqui mesmo. O helicóptero é profissional. É a verdade. Pois, mas vamos chegar na moca ali? Os caras já devem estar ligados, agora que choveu bala ali. Vamos descer na moral, hein, Vapo? <risos> rapaziada Cortou umas árvores aqui no pouso Se você não se ligar Você pula com o helicóptero rapidão, hein, caverninha Pelo amor de Deus, hein Tranquilo, rapaziada Vamos entrar na localidade aqui, ó Altamente Eu não acho que é uma oh. Rapaziada, o que que, que acontece? Transformador. Deus, como é que é negócio? As pobres almas que sofrem ó, tem um desloque aqui, tio, ó Ó, xiii Ó, diada, a primeira missão é dar um soquei na boca desse loque, ó Eu Ah, beleza Um já foi oh, tem mais? Já acharam? O caverninho vem altamente... Ó, oh, o cara escorregando aqui, tio, tá de boa oh, beleza, aí você cai e escorrega Rapaziada, vamos subir. A TZ tá nadando ali. Vamos subir e ver melhor essa localidade do mão, hein? Ó, tem lock aqui, tem lock por toda a parte. Pera aí, pera aí, vocês param de gracinha. Ó, o um tanto de lock aqui, tio. Ó, um tiro em tacada, Ó, Matemé. Oh, melhor aí já cai tudo, hein? Galera, o caverninha com a arminha. É esse estilo aqui, tio. Mais ou menos assim. Um zóio pra cada. Vamos entrar aqui pegar as munição, hein? Munição, tio. Munição. Munição. Munição. Ah, o Caverninho tá ficando muito chapadão, tio, com essa benza. Olha a tela como retorce, tio. Tô chapado até agora com essa porcaria. Parou, agora parou. Ô, oh, meu Deus do céu. Isso! E aí, Loki, tá de boa? Falcão Bonis? Ô Deus. Boa. O queixinho voa, hein? O queixinho voa. Rapaz, tem uns locks aqui em cima, ó. Ô, meu, cadê eles, hein? Rapaziada, v vamos trocar ideia basucal com eles. O que? Onde é que estão esses locks? Já estão me acertando. Oh, meu Deus! Rapaziada, onde é que eles estão? Oh, rapaziada, eles estão de sniper, hein? É? Só tem uma janelinha aqui, ó. Ó, com amor. Vamos ver, aí vocês voam, hein, Loki? Tem, um, tem um cara espagando de machão ali. Vamos ver quão macho. Esse lock é seu vaca para, Beleza, já voou Olha, voltando a localidade Vamos ficar esperto, hein? Vamos ficar esperto vim, vim de perto aqui é só picada é só picada um zóio Ó, tem mais lock aqui, hein? Ó, ó Olha, tem munição de sobra aqui Ó, tem um lock aqui atrás Mais ou menos isso Beleza, tem que ficar esperto, Eles estão vindo por toda parte Ó, mais Ué, um tá tranquilo, tá tranquilo. Cadê a bazuquinha aqui? Ó, a primeira faz chan, a segunda faz tão, meu né, Cadê a segunda? Ó, meu, acabou a munição. Não! Peraí, peraí, peraí. Fala que tem mais. Isso, tem mais. <tos> tem que ficar ligeiro com essa bazuca, hein? Ó. Ó. Mais um ali, ó. ó meu, ele é do mal mesmo, hein, tio. Vamos ver se é do mal mesmo. Pois é, Ô, meu, tem mais? <tos> Man, quantos bilhões de cara tem? Ó. Ó, oh, ó oh, como voa tem mais, tem mais bazuca Tem sim Rapaziada, bazuca é boa, hein Ó, ó o lock lá, ó oh. Tá atrás da caixa, Ó, oh. aí voa Mais um tiro profissional nesse Loki, ó oh. aí, aí, aí eu quero ver, ó oh. Fala tem mais munição, fala Não, tem então, um Loki aqui embaixo, ó oh. Olha o Loki aqui embaixo. E a eu, a ok. Vamos descer ele dá um rock and roll, vamos ver se é o cara mesmo. Ele é bom tio, beleza? Pera aí você é bom mesmo, hein? Ele é bom tio, ele é bom. Nossa senhora tio! Oh meu Deus! Pera aí, Oh! Ajuda aí tia! Oh tiazinha, eu tô roubando! Oh tiazinha vem! Não vem porque é cagão! Oh tiazinha vem para o Caberninha! Rapaziada! O cara é altamente mentiroso, tio. Ó, oh, Capacete é prova de Buelas! Cara, é capacete tudo mais! Seu Rock. Desgraçado! Oh, meu Deus do céu! Vai ter outro aqui, hein? Vamos dar a volta e pegar ele na surpresa, porque ele é muito... Aqui, ó. Oh, meu Deus do céu! Rapaziada, a Bazuca não resistiu porque acabou a munição, hein? Mas batamos mais ou menos quase todos os locks Tem mais um, um tantinho bom aqui ainda. Tem um tantinho bom. Vamos, vamos continuar checando o perímetro. Espera, aí, já pegamos aqui 25 conto na conta do caverninha. Vamos ficar esperto estamos então tá aqui. Ó. Oh. Ai, oh, menos isso, seus lock Tem mais? Oh, meu, tem mais. A cabra adora barco. Vem, vem com essa embarcação. Vem, vem, seus locos certos, aquela sacerdotisa chegará a qualquer momento. Pois é, mais barquinho. Vem, barquinho. Ah, é curto e curto. O caverninha curte seus barquinhos do amor. Muita diversão. Um monte de Loki junto, reunido, para o caverninha simplesmente bicá los Ó, ó, ó. Pô, aí você roda. É dois, senhor. Oh, velho, é, de... é bom demais. Pai, tem só mais um Loki. Ele vai dar meia volta poderá, e encontrar o caverninha. Cheguei no caverninha. Rapaziada, acho que passamos, tio. Acho que era isso. Fala que passamos, hein, Não, rapaziada, não quis falar, não, hein? Beleza, vamos subir aqui e esperar o veredito da missão. Salve o restante dos reféns, rapaziada. Tem reféns ainda aqui, hein? Sim, ó. Vamos descer aqui, dar uma olhada dentro desse submarino Nelson e achar o restante dos reféns. Daquele jeito, ah. Beleza, nessa parte aqui não tem ninguém. Aqui embaixo tinha um efeito. Meu cavaleiro já tinha salvo ele Ah, esse daqui, ó. Que sorte que o senhor aconteceu. Oh meu Deus, conseguiu um efeito. Recruta, aqui é o xerife. Fiquei sabendo que você é de minó sacerdotisa da feita. Parece que você até conseguiu salvar alguns dos nossos. Você deixou os cougars aqui bastante animados. Puta serviço, recruta, puta serviço. Rapaziada, você se ligou, né? Se meus contatos estiverem certos, você anda libertando o nosso povo da seita. Queria ter 10 de você. Essa luta já teria acabado. Ainda temos muitos capturados. A e o povo dela, tortura ou transforma eles em anjos. Ovos mexidos, como a Tracy diz. Encontra eles na luta. e traz eles de volta pra casa. Oh, Missão nova, tio. já vamos direto. Salve os reféns. 5 de 14 rapaziada temos uma missão altamente profissional aqui ó o avião do nick foi roubado pelo portão do éden antes que ele e sua mulher pudessem ir embora grávida e quase dando à luz eles precisam de ajuda para fugir de uma vez por todas rapaziada vamos ajudar esses caras aí beleza rapaziada já estamos aqui de volta com a nossa amiga jazz black vamos simplesmente entrar no carrinho e ir direto a essa missão que está a 2.300 lá. metros. Mas com a ajuda desse carro super bionico. Eu sei que estou do lado aqui, tipo, o taxista agora, a caverninha. Oh, meu Deus! Não imagino que tipo de explosivos esses putos variam com tanto fertilizante. Rapaziada, tem uns carinha Loki aqui. Ó, ó, vamos passar de boa. Beleza, diretamente a missão Faber. Rapaziada, na calada da noite, chegando perto da missão altamente sinistro já encontramos outra missão um local totalmente povoado pelos povos da da seita rapaziada. o que acontece base tá rolando aqui hein só para começar a brincadeira muita baguncinha. tem que ficar ligado hein ó ó, ó, ó, ó os lockings aqui gente. tem muitos dele faz essa missão antes ó beagles aí beagles aí beleza ficamos dois beleza tem sniper por toda a parte tem um lock aqui ó ó já era Oh, meu Deus, vaza, oh. como você oh, está vendo reforço hein? Aí sim, tio, aí ó, o reforço do aqui, ó, ó, mas o Kito, tio, mais ou menos assim. Mas está escuro demais, tá ganhando nada, tio, ganhando tá nada, tio. Manda, manda. O oh, carrega aí, tio, não tem, não tem uma munição? Ah, oh, meu Deus, aí o caverninha roda, hein? Rapaziada, não tem que trocar de arma, tio. A bazuca não tem munição. Ixi! Simplesmente vamos encontrar um local melhor para batalhar, tio. Vamos subir esse cadinho aqui. Tiazinha, calma aí, tia. Não fica tão feliz, não, que o negócio tá feio. É a verdade. Vamos subir aqui e mostrar pra esses caras quem que é o mestre. Ó, oh, escorrega. Escorrega duas vezes. Três. Coloca aqui ali. Vap, cabecita. Oh, peraí, Thiago. Ó. Vamos oh, subir causa isso. só. Vamos oh, cair, aí, tio. Não caia, tio. Rapaziada, tá chegando o carrinho, hein. Cai aí, seus Cai, vamos cair. Ó, é um por vez, tio, ó. Aquela baguncinha. Beleza. Rapaziada, altos locos aqui chegando, hein. Ó. Oh meu Deus. Ai. Esconde, galera. Esconde. O negócio tá tão louco, hein. Ó. Uma facada. Rapaziada, tem muito cara. Ah, oh, meu Deus. Vamos ter que arrebentar esse exército inteiro Somente com a pistolinha? Será isso possível? Oh, o Loki cai, ele cai Rapaziada, na outra parte Temos nada mais nada menos que o Loki voando Outro Loki pegando fogo Outro caindo Cai, ó, cai, tio Uou Rapaziada, rapaziada o negócio é infiltrar pelos lados Agora temos uma balada nova Um local simplesmente Tranquilo para o caverninha repousar, fazer o seu churrasco e manter a sua amizade tranquila. Vamos se ligar em Alba, é bandeira dos Estados Unidos, espera aí tio. Beleza rapaziada, temos missões novas a procurar por aqui e coisinhas simplesmente para fazer o, o nosso é upgrade. Ele nos incita a cometer atos indizíveis. Conheço os sentimentos que motivam suas só, ações. Gente, vamos trocar oh. ideia de aqui. Tudo Ela quer essa. Mas posso te ajudar, a gente Rapaziada, tá rolando umas conversinhas meio sinistrinhas aqui, pecados. Posso purificar sua <risos> alma Vai ser difícil Rapaziada, antes de mais nada Vamos trocar a queixo aqui, que ela não tem munição suficiente Vamos pegar a Escolpreta nível 2, tio É nível 2 Pronto, estamos jogando com a escopeta altamente profissional Rapaziada, o cara tem que em comigo, hein? Mais bem, mais eu terei que sua alma. Beleza, rapaziada. A o missão está é, altamente perto. Passeada, marcar Rapaziada, marcaram o caverninha, hein? Ixi, vamos se ligar que o negócio tá feio. Rapaziada, o aviãozinho aqui ó, já cai na asa dele, ó. É, é, é, é cair pra dentro aqui, ó. Vai pegar um aviãozinho. o gente só vai esperar a truta dele chegar, hein. Rapaziada, é, cadê a truta profissional? Pelo amor de Deus, hein. Tem, tem, tem espacinho aqui pra você também, tia. Será que ela vem? Não. Rapaziada, é, parece que a gente dizer não quis vir não, hein. Vai ficar pra próxima missão ela, então. Hein? Vamos se ligar. Não aceita que alguém fugiu com o meu avião, você precisa ganhar distância, vai para o norte, por enquanto. Rapaziada, vamos sair fora desse local, passando dentro desses círculos da morgue, hein, ó. Oh. Você precisa trazer esse avião para mim, é a nossa única saída dessa bagunça, preciso ver se eles não fizeram muito estrago nele. Vamos fazer rapaziada, um esse negócio de aviãozinho você tá podre, vá. Rapaziada, estamos diretamente com o avião de volta já. Demorou tio, homem, oh, oh, a missão, missão foi muito oh, chata, Deus, o Deus, que Deus, acontece, Deus. vamos ver o que é Você conseguiu, caralho, você conseguiu, valeu Que? o avião voltou Sim, já ouvi Aí, vamos virar ele Rapaziada, Vai de boa. da hora, hein, tio, ó oh. <risos> Vale empurrar o avião assim de boa? <risos> <risos> Fazia tanto tempo que eu não sentia as coisas dando certo pra mim. Internet de merda. É sim. Kim, vem cá! Me diz que eles não mexeram com ele. Levo, Levou-se uns um esse avião tá na minha família bom. há três gerações. Você acredita? Que vem logo! Tá bom, tô indo! Sério, essa mulher, viu? enfim meu avô arranjou ele quando voltou da segunda guerra era seu orgulho eu fiz algumas modificações nele oh meu Quem? Deus será que dá para você vir logo oh meu Deus Quê? rapaziada oh. os filhos da puta não desistem mesmo uau oh. ai meu Jesus Escuta, eu sou melhor no ar e você é melhor do chão. Eu acerto eles por cima e você por baixo, tá bom? Isso! Se ligou no seu querido? Ih, fica aí dentro até o. Rapaziada, abusar. nada engraçado, hein? Beleza rapaziada, já começamos aqui a nossa investigação grega escopeta na mão. Ó, os lockinhos aqui mais. ó, eles não estão ligados, eles não estão ligados, ó. ficam aí. Olha os carinhas aqui. Ah, é, beleza. A escopeta vai começar a trocar uma ideia com os caras, hein? Tranquilo, é de. Ó, meu Deus, tu vai escorregar aí. <risos> tá meio o que, filho, chão oi, oi, oi, oi, oi, oi, Beleza, rapaziada, tá vindo um lock de carro? Ó, se você não se importa, o carro vai picudar esses lock aqui. Tem, tem cara por toda parte hein Ó, oh, tá de boa Outro cara aqui tá de boa Esse, oh meu, tô, tô carregando hein Tô carregando, calma tio, calma, tendo paciência não, Vale varinha assim? Peraí, tchau, peraí, não vale varinha não Tô, ah, por... então, um lock aqui Porra, é, assim, você... Nossa, Inocente é Isso, lock uh, uau. Beleza, ó, tem mais um cara aqui querendo abaixar Outro louco aqui Rapaziada, é, aqui é treinado pra qualquer tipo de guerra, hein, ó. Está tem... <risos> enganado. <risos> <risos> <risos> Pô, dá soco mesmo, hein, tio? Você é forte, hein? Rapaziada, <risos> <risos> <risos> tá vindo mais cara por aqui, hein? Direção hangariana. <risos> Vamos já dar a volta por trás. Ó, eu vou pegar a arminha aqui. Esses blocos. Estão se achando o cara, né? Pera aí, tio, pera aí, peraí, peraí, Vamos cair, hein? Vamos cair com o zoinho. Ô, oh, beleza, tá de boa. Aí cai. Ô, oh, soco? Soco não, tio. Ah, que é treinado para dar soco e voadora. Escopeta, tem uma escopeta, tá? Os caras estão tá muito mal criado, hein? Ó, oh, tem um cara ali atrás. Ó, oh, tá é de boa. Beleza, pegamos ele. Rapaziada. Onde oh, é que. Ô, meu de cair! Caí! Caí! Rapaziada, tem um cara aqui em cima do telhado, tio. necoristas Ó. Oh. Ó, oh, pique e baixa. Rapaziada, os caras é cruel, mesmo, hein? Estão dando a volta por trás, o caverninho está altamente encurralado. Vai tomar no caneco! Rapaziada, aí, onde é que tá os caras? Ô, meu? Oh, meu, Deus, tá perto do barrilzinho? É, o caverninho adora, hein? O caverninho adora presentinho assim. Ó, tem mais um lock aqui, o caverninho vai pegar a escopeta, hein? Ó, ó. Esse copeta briga de longe, gente. ó. Espera aí que parei a escopeta. Ô, oh, meu Deus. Ó, ó, ó, ó. Dois lock aqui, ó. Um e dois. Já era seus locos, padeceu é, demo conta da, da treta hein Taca na caveira Tem mais alguém aqui? Ó, oh, tá vendo os carinha ali Altamente truta no caberninho, ó ó oh, Ele vai escorregar do carrinho, oh, ó Escorrega hein, pisa no seu de mão sem querer, ó O quê Ô oh, caberninho, você pulou os caras tio você, é, você é canibal mesmo hein ah pulei o carrinho com os caras dentro Vale é isso Arnaldo Vai, tem mais um locinho aqui? Ó oh, carrinho Ó, okay, caí legal, hein, tio? que cair legal. Os caras caem. Oh meu Deus do céu. Agora é periculoso, hein? Periculoso. Ó, ó, ó. Ai, que tio. Oh Joga meu Deus. Bomba nesses caras. Oh, de novo, tio. Beleza. Joga bomba nesse Loki. É, Escobreto, hein? escopretos aí. é, tem mais aqui, Um monte de é Loki? Ó. Oh. oh meu Deus. Ó oh, a bombinha aqui, ó oh, de na Melson. Pois era. Mais ou menos isso, hein? A gente com a bagagem. Ô oh, meu, eu tô vendo nada. Ah, explodiu o negócio inteiro, bicho, só fumaça. Quem? Vamos embora. Não. Não? Não. Vamos. Aqui é nossa casa. Quem? Tia. Você não entende. Não entendo o que. Que eles roubam nossas terras, raptam nossos amigos e sabe Deus o que mais. Quem? Nick. O seu avô construiu esse lugar. Quer mesmo virar as costas? E quantas vezes que você prometeu passar o um negócio para nossa filha? Eu falava de passar para o nosso filho. Você viu o exame. É uma menina. Tava em preto e branco da TV. Não dá para confiar naquilo, né? Nick. Oh, meu Deus. E aí, Pazéias vão ficar hein. Eu te amo. Eu também. Oh meu Boa Deus! Vamos ligado hein. A família Rice chegou para ficar. Aí, escuta, Se precisar de suporte aéreo? É só me chamar. Rapaziada, okay? suporte Você aéreo. Ser igual Nem os dois morrem no final. Nake. Oh meu Deus! E aí? Só cuide dele. O caverninha tá preparado pra isso, pode ficar tranquilo. Ele vai ficar bem. Vamos buscar o avião, avião, parceiro. Copilotagem concluída, tio. Ô oh, meu, o caverninha virou piloto de avião também.